Olá, meu nome é Alexandre Souza, sou arquiteto e trabalho com projetos residenciais, projetos comerciais e nessa, nesse vídeo quero mostrar para você essa construção, essa residência que é compacta ela tem cinco, é um terreno de 5 metros de frente, um terreno padrão e 7 de profundidade tá? então você percebe que um terreno de 5 por 7 é bem pequeno né? mas a gente conseguiu aí ajustar uma super casa, uma casa super agradável, tá a parte interna também, o visual dela na frente também ficou é, super moderno, e ela pode ser adaptada, né? Num terreno com maior profundidade, onde é, posso aumentar a área de lazer, ou então posso aumentar aqui o recuo, deixando uma casa com garagem. Mas a ideia era mostrar aí uma, uma casa compacta, com 5 metros de largura né de frente e 5,60 de profundidade tá então é um terreno aí uma casa mesmo com 5,60 de profundidade e 5 de largura tá o que dá 28 metros aí de construção é uma casa que ela tem um pé direito duplo né então tem um mezanino onde tem o dormitório e a parte de baixo onde se concentra aí a cozinha, a sala de estar, e... escritório, banheiro. Né? Então quero começar a mostrar para você essa casa a partir da cozinha da entrada. Tá bom? Então vamos lá. Estou aqui com logo na entrada, tenho aqui o, o nosso balcão, tá? esse balcão de refeições onde eu tenho três é, banquetas, é um balcão alto né? e isso ajuda a economizar um espaço aí porque eu tenho do outro lado do balcão eu tenho uma, uma dispensa tá? para poder utilizar para guardar alimentos ou então guardar equipamentos né? Daí da, da cozinha e isso logo na entrada então a entrada é essa porta aqui de madeira tá? ela abre aqui dando costas para o balcão né? então tem aqui do outro lado, do oposto do balcão eu tenho a cozinha onde tem uma geladeira grande até né? não é uma geladeira pequena não é porque a casa é compacta que eu fiz a opção de uma geladeira pequena às vezes é, a pessoa mora sozinho ou mora um casal né e guarda muita muita coisa congelada tá? então a ideia era que tivesse aí uma cozinha num tamanho razoável tá tenho aqui um, fiz a opção pelo forno elétrico e o fogão elétrico também né aquele tipo cooktop de indução para não utilizar botijão de gás aqui nessa casa, tá bom? E logo em cima tem um depurador, tem os armários, né? Dá para guardar algumas coisas, os utensílios aí do dia a dia, fora a dispensa aqui no balcão, tá? Embaixo do balcão, né? Como eu tinha mostrado antes. Ainda tem dois gavetões aí no... embaixo da cuba, claro que essa, esse primeiro gavetão perde um certo espaço por causa da cuba, né? Mas dá para utilizar ainda alguma coisa, né? Então tem aqui uma a iluminação, a iluminação toda suspensa, né? Aqui como forma de pendentes, uma num trilho, né? Então essa iluminação é que vai iluminar aqui o nosso espaço de jantar mais a cozinha. Tá? Ainda é possível colocar aqui embaixo do, do armário fita de LED, né? Para iluminar melhor aqui essa área de trabalho, certo? Então logo aqui atrás do do balcão tem aqui a porta do, do banheiro né vamos dar uma olhada aqui no banheiro o banheiro não tem esse banheiro não tem muito segredo né onde eu tenho aqui o, o box box com chuveiro vaso sanitário e o nosso nossa pia com gabinete tá é o lavatório né então é um banheiro muito simples compacto também e só tem o banheiro aqui na, na parte de baixo, tá? Então, por isso que tem chuveiro aqui nesse banheiro, ele não é um lavabo, né? Então, tem aí todo, todo o box, mais o vaso e, e o lavatório, tá? Então, se precisar tomar um banho, precisa descer, mas faz parte do, desse conceito do, da casa compacta, né? Então, aqui na sala de, de estar, né, Tenho aqui uma... Um espaço para televisão, para para guardar objetos ou decorações. Tem o, o aparador aqui logo abaixo da televisão. Né? Então dá para guardar os aparelhos relacionados aí com, a, com a televisão, os modems, guardar o, algum aparelho home theater. Né? Então é possível aqui guardar bastante coisa. Tá? Tem aqui um, um projeto de um sofá um sofá aí para dois lugares, tá? E junto desse sofá ele já tem uma mesa é, atrás do sofá onde vira o escritório, tá? Num único móvel, interessante, né? Porque você já economiza espaço, né? Você pode inclusive estar tá trabalhando aqui e estar tá de olho lá na televisão, né? E atrás tem uma estante caso tenha alguém aqui que guarda muitos livros muitos objetos e se não, não guarda muitos livros pode utilizar aqui para guardar objetos de decoração e essa estante também não, não necessariamente ela precisa ficar aberta, né? ela pode ser fechada aí com algum, algum tipo de porta, não tem problema nenhum e aqui o projeto pode, se, pode ser adaptado. Né? então para esse espaço, eu tenho aqui dois trilhos de iluminação. Porque eu fiz a opção de não utilizar forro, né? Só para dar uma economizada aí na, na altura no pé direito. E não, não vi necessidade, né? De utilização de forro aqui. A ideia era utilizar mesmo os trilhos, tá? Então, subindo as escadas, tem a parte superior aqui. Trabalhei com duas vigas metálicas, né? Para ocupar menos altura e menos espaço. Então, essas duas vigas metálicas em forma de I, né? duas vigas I, elas que vão aí sustentar o nosso mezanino. Tá? Então, vamos acessar o mezanino, a parte de cima. Podia subir a escada, né? mas eu vou subir por aqui, ó, pela parte, pelo vazio né? que existe aqui em cima da cozinha. Tá? Então, subiu aqui a escada, tem aí o dormitório com painel de madeira. Esse painel de madeira eu tenho aqui, um espaço para apoio de quadros, de repente vai apoiar aqui um celular, alguma algum chave, sei lá, né, alguma coisa aqui, algum utensílio aí, tá? Então é possível utilização do aparelho aqui de, de ar-condicionado, onde eu jogo aqui para cima, no, no, na parte do telhado, eu posso colocar aqui na laje de cima, eu posso utilizar o, a condensadora, né? Aí teria que adaptar ali a parte do telhado, né? Então eu tenho aqui uma iluminação geral e tenho armários aqui do lado, né? Um armário aí com, com três portas, não é um super armário, não é tão grande assim, tá? Ele tem 2,50 metros e cinquenta, mas para duas pessoas, para um casal aí é o suficiente, né? Além disso, além do quarto, tem aqui um espaço pequeno, mas de repente dá para colocar aqui uma poltrona, uma cadeira, tá? E para fazer uma leitura, para fazer um, um descanso, que é uma, uma saidinha aqui né, para a varanda, tá? Uma passagem aqui para a varanda, onde você tem acesso aqui à área externa, tá bom? Não é muito grande, né? Mas a ideia era essa, era ser compacto. E aí é, você ficou me perguntando, poxa, mas não vai ter uma televisão lá no quarto, né? Eu tenho sim, tenho a opção de ter uma televisão pendurada aqui, ó, tá? Eu não coloquei porque a minha ideia era não deixar a televisão para poder mostrar aqui o espaço, o espaço vazio, né? Então eu deixo a televisão para colocar assim depois, tá bom? Muito bem, então eu vou desligar a televisão para a gente continuar aí o nosso passeio, tá bom? Então quero mostrar aqui a... o vão, né? a vista de cima, como se alguém estivesse no dormitório, olhando lá para baixo, tá? Então essa é a ideia do do loft aí do mezanino é muito legal né e me agrada bastante e é claro aqui não é para morar em um casal com filhos né é um, para morar ou para morar sozinho ou para morar aí em um casal sem filhos tá e ainda tem aqui uma passagem para a área externa essa porta de madeira então essa área externa tem aqui a lavanderia que está coberta né tem uma lajezinha de cobertura aqui então tem máquina de lavar e secar aqui ao lado do tanque. Então eu deixei aqui do lado oposto da lavanderia é, para desenvolver um possível jardim vertical ou então para guardar é, para cultivo de tempero, né? Ou então simplesmente para vegetação aqui, né? Para cuidar de, de, de plantas. Quem gosta, né? De vegetação dentro de casa, eu acho que é super importante dar uma humanizada aí no projeto, tá? Então só para rever aqui, tenho a cozinha, o escritório com sala de estar, o estar junto com o jantar, a parte superior do mezanino, o dormitório e a vista aqui do pé direito duplo. E para finalizar, a vista aqui da nossa fachada e aí gostou do vídeo espero que ele tenha ajudado você que busca saber mais sobre ideias para projetos de casas e interiores a idealizar a sua ajude-nos a criar mais conteúdos como esse deixando aí o seu like e se inscrevendo aqui no canal Ah, você sendo ou um não profissional da área sabia que você pode aprender com cursos livres a colocar no computador as suas ideias, como essa aí que eu criei? Acesse o link na descrição e venha projetar de forma fácil com os programas mais usados no mercado, o AutoCAD e o SketchUp. E crie imagens e vídeos excelentes dos seus projetos, como esse aí que eu fiz. Conheça o curso Projeto Fácil. Até o próximo vídeo e valeu!